Todos os meses, o gerente de uma empresa de importação e comércio de maquinários recebia, além do salário, um depósito extra. Ao final do mês, essa quantia quase dobrava o valor do salário registrado em carteira. Após ser dispensado, esse valor, que muitos também chamam de salário por fora, virou uma disputa na Justiça do Trabalho. A empresa alegou que era para cobrir despesas com viagens. Mas o juiz Pedro Ivo Nascimento, da 8ª Vara do Trabalho de Cuiabá, considerou que se tratava de uma remuneração. Assim, foi determinado o pagamento dessa diferença salarial nas férias 13º, FGTS e outras obrigações trabalhistas. Além disso, a empresa terá que se explicar à Receita Federal e outros órgãos pela prática ilícita, que também é uma sonegação de contribuição previdenciária.